Pensa por quanta coisa que o nosso coração passa durante a nossa vida. E chega uma determinada idade, o coração está cansado né de transmutar tantas emoções. Ah, falei igual Roberto Carlos. De transmutar tantas alterações de vida, de comportamento, de aprendizado e tudo que a nossa alma precisa receber. E aí, nessa oficina agora, temos atividades lá que vão mexer com seu corpo que vão mexer com a sua mente, que vão mexer com o seu sentimento, equilibrando o fogo do coração, elevando a água da sabedoria. A mansidão é a principal característica de um ser sábio. Então, vamos colocar o nosso coração na mansidão, para que a gente possa ter ainda muito mais saúde, fazer as coisas com alegria, viver sintonizado no nosso íntimo harmônico de sabedoria e emoção.